Bem daquele dia que você cruzou Esquina, calça, leque, blusa, cinza, sem batom Imediatamente comecei a te seguir Me aproximei, busquei motivo pra te conhecer Aquele seu meu apresentou você conheci o sorriso a qual eu fui me apaixonar ah, chegou e fez história no meu coração pra sempre com você foi minha intenção mas você foi embora, me deixou pra trás Dias sem você já não são mais iguais. E agora, o que que eu faço sem você? Sinceramente, eu não consigo nem te esquecer. Aquela velha calça jeans que você tanto usou. Aquela O céu ganhou mais uma estrela e eu perdi você Como naquela lenda antiga que você contou O fio vermelho do destino nos acorrentou Chegou e fez só no meu coração Pra sempre com você foi minha intenção Mas você foi embora e me deixou pra trás Meus dias sem você já não são mais iguais E agora, o que que eu faço sem você, sinceramente? Não consigo nem te esquecer. Aquela velha calça jeans que você tanto usou. Aquela foto no balanço que você tirou. Memórias ficam pra mim enlouquecer. O céu ganhou mais uma estrela e eu perdi você. Amo naquela lenda antiga que você contou. O fio vermelho do destino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 Do destino nos acorrentou